Olá pessoas, tudo beleza? Bem, esse é um vídeo extra que talvez até acabe tomando um strike por eu colocar a música do hino nacional brasileiro que tipo, se tu não quiser assistir, tu não assiste, tá ligado? Mas se tu quiser ouvir a desgraça, tu pode ouvir Mas bem, hoje eu estarei cantando o hino nacional brasileiro de, da melhor forma possível, pode confiar Mas bem, hum, bora começar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 Ouviram de piranga as margens plásticas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade raios fugidos, Brilhou no céu da pátria nesse estande Se o senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com um baço forte Em teu teio, ó literdade Desafia o nosso peito, a própria lorte Ó oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, o sonho entrece um é raio vívido De amor e de esperança a terra cai Sem teu formoso céu, risonho e limpo A imagem do cruzeiro aparece Gigante pela própria abustência. És bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras cinco, és tu, Brasil, a pátria alada, Dos filhos de ti, só és mãe, pentiu pátria amada, Brasil. <risos> <risos> Deitado hibernamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu vacundo Fulguras obras Brasil o forão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais varrida Teus risonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida nossa vida no teu seio, mais amores Ó oh, pátria amada, volatada, salve salve Brasil de amor eterno, seja bómbulo O lábaro que ostenta estrelado E diga ao verde poro dessa flâmula Paz no futuro e glória no patado Mas se ervas é gargues da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Não varre quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras cinco és Brasil, a pátria amada Dos filhos deste sol és mãe Vem, tio, pátria amada, Brasil Pá, tá Como vocês viram eu cantei muito bem o hino nacional brasileiro, cantei tudo certinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like e se inscrevam. Falou!